muito bem começando mais um vídeo e hoje nós vamos voltar com o quadro comissária express então se você gosta de saber sobre as novidades da aviação dicas de processo seletivo esse quadro é feito para você onde eu coloco as minhas dicas e tento te ajudar o máximo a entender o processo seletivo das empresas internacionais, que é o foco aqui né, do canal, as empresas internacionais, as empresas do Oriente Médio, para que você consiga, então, ser aprovado em um dos processos seletivos e realizar o seu sonho de ser comissário. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like, compartilha aí para alguém que você sabe que quer ser comissário e roda a vinheta! A empresa Qatar Airways fez uma divulgação de que eles estão recontratando as pessoas que eles mandaram embora durante a pandemia. Isso é durante o ano de 2020 e 2021. Então, eles abriram a vaga para rejoining crew. E com essa abertura de vaga, choveu de mensagens no meu Instagram e no meu Facebook me perguntando a respeito de que se isso seria uma possível... É, esperança para quem está esperando abrir os processos seletivos E como é que as empresas estariam é, lidando com isso Então hoje é um vídeo extra especial para vocês é, Agora toda quarta-feira a gente vai falar sobre aviação E sexta-feira a gente mantém os vídeos de viagem E então eu queria falar um pouco sobre como está sendo esse processo de recontratação Então mais especificamente falando da Qatar o que acontece, eles abriram sim essa vaga para que pessoas que foram mandadas embora durante a pandemia pudessem voltar eles entraram em contato com alguns comissários e outros, as pessoas precisam sim aplicar para essa vaga ou enviar um e-mail para o seu possível é, PM ou alguém do escritório que eles já mantinham contato durante é, o seu contrato empregatício para ver se isso é, é se é possível a volta dessa pessoa. Porém, não são todos os comissários que estão sendo chamados de volta, eles estão levando em consideração o perfil da pessoa, é, e o perfil que eu falo não é o perfil que eles analisaram antes da pessoa ser contratada, e sim o perfil. É, dela na empresa então eles vão abrir uma pasta onde tem todas as suas informações como você se comportou quais são os prêmios como era você no trabalho para saber se você será recontratado ou não e partindo disso o que, que acontece a maioria das pessoas que estão sendo chamadas de volta no rejoining são mulheres. Isso não quer dizer que não tenha homens, mas eles estão dando preferência para este momento para mulheres, porque sempre foi uma turma que tinha mais quantidade na Qatar. E aí também está tendo um boato de que talvez a Emirates vá recontratar, mas isso não é garantido porque a empresa não se posicionou... Quanto a isso, já no ambiente das empresas europeias, as empresas low-cost disparou em contratação para comissários novos. Por quê? Como no um momento de pandemia as pessoas em alguns países não estão podendo visitar os outros, o que, que aconteceu? As pessoas estavam viajando dentro do próprio país. Então isso fez com que Ryanair, Spirit nos Estados Unidos e entre outras empresas começaram a contratar comissários para atingir essa demanda, então deu uma crescida é, em busca de viagens e passagens e empregos nas empresas que são consideradas low cost. Com a vacinação, muita gente está podendo viajar novamente e isso está fazendo com que as empresas europeias estão analisando se elas vão fazer a recontratação das pessoas que eles mandaram embora ou se eles vão fazer novas contratações lembrando que tem algumas empresas que têm a política de não recontratar funcionário a pessoa tem que aplicar novamente e muitas vezes algumas dessas empresas mesmo que a pessoa aplique eles não recontratam a pessoa no caso sendo um motivo de pandemia, onde muitos é, comissários foram deixados ali de stand-by, pode ser que algumas dessas pessoas sejam sim recontratadas. Então, a notícia de hoje foi meio que assim, para esclarecer né, o que está acontecendo e assim, criar uma esperança? Eu acho que sim, porque a partir do momento em que as empresas estão buscando recontratar os funcionários que eles perderam, quer dizer que em algum momento vai ter a contratação de novos funcionários. Então, o que é que eu te sugiro? Estuda muito, mantém o seu inglês afiado, veja os vídeos aqui dessa playlist que tem sobre processo seletivo, lá tem muitas dicas de pré-requisitos, vou continuar com eles agora, né? nessa temporada, já que tá voltando aos poucos, então eu acho que vai ser legal preparar vocês para vocês estarem mais confiantes possíveis no seu processo seletivo. E o vídeo de hoje foi meio que mais para comentar sobre, para esclarecer e para anunciar que nós vamos voltar a falar de aviação. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, compartilha com mais um monte de gente que você puder, e um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!